A gente vai tratar da experiência principal do dia. E pode ser uma ou duas experiências, a depender do tempo de duração delas, dos objetivos que se pretendem alcançar e do tempo que você tem para aplicar isso, como que vai ser esse jogo, essa brincadeira. primeira coisa que você vai fazer vai ser definir qual dos cinco campos de experiência você vai trabalhar. Se vai ser o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, ou se vai ser espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é o quinto campo de experiência. E ao escolher um dos campos de experiência, não significa que elementos dos outros campos não vão estar sendo trabalhados, significa que o seu foco é apenas um dos campos, um dos saberes e conhecimentos desse campo e um desses objetivos. Em seguida, você vai nomear a experiência ou a atividade que você pretende fazer. Por exemplo, a fundo e boia. Após definir esse campo de experiência e o nome da atividade, você vai observar quais os objetivos de aprendizagens vinculados a esse campo, quais os conhecimentos que envolvem o campo e também vai definir qual será o objetivos de aprendizagem? O que você pretende ensinar com isso? Veja bem, que aquilo que você pretende está no singular, não é necessário criar vários objetivos, do contrário, você vai ter que avaliar diversos conhecimentos e elementos da sua proposta, isso não é necessário. É claro que há vários saberes envolvidos nas suas práticas pedagógicas, mas você precisa especificar qual que é o seu foco, tanto para mediar a aprendizagem com esse objetivo em mente, quanto para avaliar como a criança aprendeu e expressou os seus conhecimentos em relação aos objetivos. É super importante você conseguir fazer essas relações. Depois de elencar esses objetivos, é, você precisa que tenha presente no seu planejamento quais serão os saberes e conhecimentos envolvidos na proposta. E é claro que isso está relacionado com o objetivo da aula, tá? Que tipo de conhecimento será utilizado e ensinado e aprendido. Esses saberes e conhecimentos são os conteúdos. Eles serão aqueles que você vai registrar nos seus documentos. Além de tudo isso, é importantíssimo registrar os procedimentos metodológicos, qual que vai ser o passo a passo a ser realizado em sala de aula para que a experiência ou a atividade seja posta em prática e gere ensino e aprendizagem. Por fim, enfim, você vai especificar o que você pretende avaliar, tanto na sua prática quanto em relação ao desenvolvimento e às aprendizagens das crianças. Para fazer isso, você vai avaliar tanto a sua condição docente de quem propôs a prática, o que funcionou e o que não funcionou. E essa avaliação deve ser rápida, deve ser utilizada como uma reflexão do seu trabalho docente. Registre essa avaliação, admita seus erros e se orgulhe dos seus acertos que diz respeito à avaliação das crianças, você vai registrar se a criança que você está avaliando entendeu as regras, a organização, a proposta, como que ela realizou a experiência, se precisou de ajuda e como que ela foi ajudada. Ou seja, se ela sabe o que deve fazer... É, mas ainda precisa de ajuda para atingir o objetivo educativo, se ela domina o conhecimento e atingiu esses objetivos sem ajuda, ou se ela precisa de outros conhecimentos para começar a entender essa proposta que você fez. A avaliação envolve as capacidades das crianças e como elas realizam as práticas, quando precisam de ajuda e o que já realizam com autonomia, aquilo que elas não entendem e por isso precisam de outras habilidades menos complexas até que consigam participar e aprenderem de brincadeiras, jogos e ações mais complexas. A BNCC não vem para mudar tudo que você sabe sobre a sua prática, mas ela vem para orientar, ajudar, sistematizar organizar e melhorar aquilo que você já faz na prática com mais critérios pedagógicos, ter mais rigor na nossa ação significa também valorizar mais os nossos conhecimentos e ajudar as crianças a aprenderem mais e melhor. Ênfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br